Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje o vídeo é sobre a saga dos Sayajins. Mas antes, se inscrevam no canal e deixem um like aí para me ajudar, mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui no canal, então se inscreve aí né pô. O início já é loucuragem pura, Goku agora é um adulto, tá casado com a Titi e tem um filho chamado Gohan, os dois estão indo visitar o mestre Kahn para dar um oi pro Coroa. A Buma e o Kuririn também estão lá na casa do velho, essa turma que a gente tanto adora. Mas o que é bom dura pouco porque uma nave cai na Terra e quem tá nela é o Raditz, que para mostrar que é mal, mata esse cidadão que tava por ali com a espingarda. E o Raditz veio para Terra atrás de Kakaroto, seu irmão mais novo, e ele usa um scouter para encontrar ele. Mas ele se confunde e ao invés de achar quem ele tava procurando, ele encontra o Piccolo. Realmente, o Goku e o Piccolo são a cara um do outro. E procurando mais um pouco, Raditz encontra o Kakaroto, que na verdade é Goku. Ai meu Deus, eu tô muito surpreso, e desculpa eu não consegui transmitir a sensação de surpresa pra vocês, ou qualquer outra emoção. E eu também já tinha entregado que o Goku era o Kakaroto, né? O Raditz conta pro Goku, que é seu irmão mais velho, que eles são Saiyajins. O Goku não acredita nele, mas o Mestre Kami confirma que o Goku não é um terráqueo que quando o vovô Gohan encontrou o Goku, ele era o capeta basicamente. Mas graças a um acidente que o Goku sofreu quando ele ainda era moleque, ele ficou menos encapetado e mais amoroso. Bem que o Mestre Kami podia ter dito algumas dessas informações importantíssimas para o Goku alguns anos antes, em qualquer outro momento em que um alien maluco não estivesse tacando terror na terra. E outra informação relevante é que eles são Saiyajins e o Goku veio para a terra para dominar ela e depois disso eles iriam vender o planeta. Obviamente isso não acontece, pois o Goku perdeu a memória. O Raditz também conta que eles, os Saiyajins, conseguem durante a lua cheia virar macacos gigantes. Óbvio, aqueles que têm cauda. Goku não tá aceitando muito bem essas informações e o Raditz perde a paciência com ele. Ele deixa o Goku no chão, sequestra o Gohan e diz para o Goku que ele tem um dia para matar 100 pessoas e empilhar os corpos delas na ilha do Mestre Kami. E se ele fizer isso, talvez ele deixe o Goku se juntar à equipe. O Hadid vaza com o Gohan e o Goku fica sem opções do que fazer, mas o Piccolo aparece e diz que vai ajudar ele nessa aventura, formando o esquadrão suicida, só que sem o esquadrão e com dois malucos. Goku e o Piccolo vão atrás do Raditz e chegando lá rola um papinho gostoso entre os irmãos e o Piccolo. O Raditz ridiculariza eles um pouco, e o Goku diz a ele que eles têm um plano. O Raditz diz ao Goku que ele não tem mais jeito, fala que o Goku é a vergonha da raça Sayaji. e agora não quer que ele se junte à equipe, pois ele vai matar o Goku. Uma família maravilhosa. A luta entre eles começa, o Raditz já de início, demonstra quão superior ele é, o Piccolo e o Goku nem arranham o cara, e para piorar mais ainda, o Raditz diz que tem dois Saiyajins muito mais fortes que ele em algum canto do universo. Piccolo usa sua nova técnica especial, na primeira vez dá errado, o Goku pega o rabo do Raditz. Goku segura a calda do Raditz, que fica fraco, já que essa é uma fraqueza do Sayajins. O Piccolo carrega o golpe de novo, mas enquanto isso o Raditz implora pro Goku soltar ele. E o Goku solta o Raditz. O Raditz dá aquele sorrisinho que os caras mais filhas da puta do universo dão e acerta um socão no Goku. O Gohan vendo o pai dele tomar uma surra cabulosa, se solta da cápsula e dá uma cabeçada no Raditz, que quase mata o cara. Ele fica puto. Nocauteia o Gohan e quando Hadid vai mandar o Gohan para a morte, o Goku segura ele pelas costas e diz ao Piccolo para tirar aquela técnica neles. O Piccolo já avisa que o Raditz e o Goku vão morrer no processo, o Goku diz não ter problema. E o Piccolo mata os dois com uma cara de satisfação que eu não teria como descrever aqui. O Raditz pergunta por que caralhos ele faria isso se matando no processo e o Piccolo explica tudo pra ele. Só faltou o Piccolo da ORG e o cartão de crédito pro Raditz. Graças a essa burrada tem dois Saiyajins ultra mega assassinos vindo pra terra atrás das esferas do dragão. Kurilin avisa geral pra treinar, porque em um ano os Saiyajins vão chegar. O Piccolo leva o Gohan pra treinar também, já que ele vê o potencial no moleque. Até o Goku que tá morto vai treinar. E quem vai treinar ele é o Senhor Kaiô. E durante esses meses o Goku aprende técnicas como Kaioken e Dama. duas das habilidades mais legais de Dragon Ball. Na Terra, durante o treinamento do Gohan, em uma noite lindíssima de lua cheia, o Gohan vira macaco gigante e o Piccolo destrói a lua. Nem vai fazer muita falta essa lua aí também, né? E os Saiyajins finalmente chegam na terra, e o Nappa esse careca para mostrar que é muito poderoso e muito mal, destrói uma cidade inteira, é, o cara é um arrombado. Acontecimentos acontecem e começa a luta contra os Saiyajins, o Teixihan derrota um Saibaman, que são esses carinhas verdes com a cabeça pequena, não confundir com o Piccolo, o Piccolo tem um tamanho normal, o Vegeta pistola com o Saibaman e oblitera o bichinho. E os outros Saibamen já trancam o cu. O Kuririn fala que agora é a vez dele. O Yant interrompe o careca e fala que ele que vai lutar primeiro. Uma atitude foda. Mas apesar disso e de ter lutado até que bem. O Yant é e acaba morrendo pro Saibamen. O Saibamen preferiu morrer para deixar o Vegeta matar ele. E é isso que o poder do medo causa nas pessoas. E claro, a Globo tá transmitindo tudo isso aí. E depois do Yanji, é quem morre também, é o Caos. E depois do Caos, o Tenchihan, sobrando o Piccolo, Kuririn e o Gohan. E a essa altura da luta, o Napa, que parece muito um antigo vizinho meu, até o nome é qual. O Nappa resolve matar o Gohan, mas o Piccolo se sacrifica para salvar ele. E agora com o Piccolo morto não sobra ninguém para derrotar os Saiyajins, além de Gohan e Kuririn, a pior dupla possível. E enquanto todo mundo ia para a vala, o Goku tinha sido ressuscitado aparentemente estava chegando para a luta de pulsão, porque ele chega na hora exata que é quando todos os seus amigos morreram e já não se pode mais ajudar eles. Logo quando chega, o Goku dá um pau no Napa e derrota ele. E essa foi uma surra tão grande que o Goku deixou o Napa inválido, mas não o matou. Essa parte ficou com o Vegeta que mata o Napa com zero de remorso. E agora teremos a luta que melhor mostra o que é Dragon Ball Z. Pose foda. No início, os dois trocam alguns socos. Mas logo o Goku vê que dessa forma ele não vai conseguir nem arranhar o Vegeta. Então ele usa o Kaioken, que também não o deixa em pé de igualdade com o Vegeta. Mas com o Kaioken triplo ele supera o Vegeta e dá uma surra nele. Mas apesar de estar tá ganhando a luta, o Kaioken triplo destrói o corpo de Goku conforme a luta vai acontecendo. Vegeta fica putasso, o cara pistola em um nível que agora ele nem liga mais pra nada e usa o Galick Ho para destruir Goku e a terra de uma vez só. Mas Goku consegue rebater o ataque com o Kamehameha e o Kaioken quádruplo. Vegeta se transforma em Osaru com a lua de energia que ele mesmo cria. E o Goku já tá destruído depois de usar o Kaioken. Kuririn e Gohan que tinham fugido para não atrapalhar a luta, voltam para ajudar o Goku que tá meio mal já. O Yajirobe corta a cauda do Vegeta Zoro depois do Vegeta passar um episódio todo torturando o Goku fisicamente e psicologicamente, detalhe enquanto o Goku tentava fazer a dama. E o Goku conseguiu juntar a energia, mas ele já estava com todos os ossos do corpo quebrado. O Vegeta na sua forma normal espanca todo mundo ali, o Gohan tenta distrair o Vegeta, Goku dá da que dama para o Kuririn usar, o Kuririn erra, patético, mas o Gohan rebate o golpe e acerta o Vegeta, que não morre e fica ainda mais puto do que já estava, o Gohan olha para o lua artificial que o Vegeta criou e se transforma em Osaru, Vegeta corta a cauda do Gohan, mas o Gohan cai em cima do Vegeta e esmaga o cara, e agora o Vegeta tá quase morto no chão, o Kuririn vai finalizar o cara, o Goku implora para ele não fazer isso e deixar o Vegeta vivo, e o Kuririn deixa o Vegeta fugir. O Goku apanhou tanto que aparentemente ficou louco. Depois disso tem um momento muito triste dos personagens lamentando a morte de seus amigos que não podem mais voltar porque Piccolo morreu e junto dele as esferas foram pro caralho também. Mas o Kuririn é ligeiro e já tem um plano. Esse plano a gente só vai ver na próxima parte que vai ser a saga Frieza. E esse vídeo vai sair em algum momento, então já se inscreve no canal para não perder a próxima parte. Ou então, talvez, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, a outra parte já está aí no canal, né? Olha que coisa maravilhosa! E é isso. Dá like, se inscreve e se quiser, vira membro também para me ajudar. Tchau.